Salve, salve galera, estou de volta hoje com Arc Runner, demonstração, como está bem grande aqui na tela. Um jogo roguelite, de ação, com a temática cyberpunk. Vamos ver se a gente consegue jogar ele no single player, ou se ele é exclusivo para multiplayer também. Importante descobrir isso. É temática dele, a estética é essa bem super colorida. Quando tem uma demonstração e tem a fala, a, o escrito né, versão demo, não representa a qualidade final, eu entendo o que os desenvolvedores querem dizer, mas é meio estranho pensar que a demo não é para representar a qualidade final do jogo, se a demo é exatamente para isso, para a gente ter uma experiência do jogo. Claro que a gente espera alguns eventuais problemas, mas nem tanto né, é uma mensagem assim, que os desenvolvedores colocam para dar aquela atenuada em eventuais problemas Não estou reclamando aqui do pessoal da Trick Jump, tá? Só comentando que uma de se vocês quiserem ser, ser desenvolvedores Quando vocês fazem uma demo, pensem em como vocês vão entregar uma síntese da experiência do jogo nessa demonstração um exemplo recente que, dessa semana foi o Street Lights, que na demo entregou uma excelente experiência do jogo. Esse título está lançando também dia é 27 de abril agora, nessa semana. Então, partiu! Novo jogo. Aí vocês veem que é a primeira vez que eu tô jogando porque não tem nem outro salvo, né? Versão simplificada da, do Titus se sendo equipado ou do Space Marine. General. Boas e más notícias. Esse boas notícias. como é escrito, não precisaria de boas no, do notícias ali. Só boas e más notícias. Tá bom. Sete mil maravilhas. Adoro esses exageros que eles fazem. Mesmo as más notícias. <risos> ok, realmente parece um robô falando. Ou assim, considerando que a gente está na época do Chat GPT, parece o que a gente entende por caricatura de robô falando, né? Os protocolos de reatomização. Iniciar rodada. Ok. Soldados são classes escudo de energia, tá ninja, uhum. tá. Hacker ainda não disponível, vamos só olhar o que tem de classe. Ah, só soldado. Beleza. Escuta de energia. Eu vou com soldado. Tutorial ativado, dificuldade normal ou difícil. Tá, vou no normal. Quando eu não conheço. Tem que selecionar. Tutorial só ativado desativado. Vamos deixar ativado por enquanto. Hum. Ok. Direto a, na ação. Eu sei de algumas pessoas que não gostam desse cenário com tantas cores, é, também por problema de sensibilidade, então isso pode ser um motivo para você não jogar esse jogo, mas é aquela coisa, não é culpa dos desenvolvedores necessariamente. tá? Eita! Tá. Beleza. Shift para acelerar. Ah, eu prefiro combinar. Nossa! Disparar! Disparar, ataque tá carregado. Eu eu adorei isso daí. sabe para pular o tutorial. Ah, o botão direito cria esse escudo. E Granada de choque, que é o nível 1F. Beleza, vou você para cá. Escudo de energia. Gostei. Tá abrindo inventário. Granada, beleza. Tutorial concluído. Tá. Iniciando a cidade um. Inimigos, a caminho... Ah. Não dá pra disparar enquanto tá com o estudo ativado. Tem uma arma ali. Peraí. Granada de choque Drone de escudo Tem pouca diversidade de, de equipamentos Que podem ser usados ao mesmo tempo Pelo que eu tô vendo Tá, vamos ver Espingarda Pistola Por pistola Metralhadora ah. Fica ali. Beleza. A munição é infinita. Deixa eu ver espingarda. Isso, peguei o... Um... Ah, eu muito, tô muito mais na metralhadora. Que é pra trocar. Ah, eu vou conseguir. Eu já vi como é que é a granada, vou usar isso daqui. Beleza. jogo de ação, eu só acho que ele é meio lento. O drone ainda tá dando respawn, pull down. Batimento duplo. Isso, muito inteligente da minha parte retirar o escudo no exato momento em que os inimigos... Atiraram. Ó, aqui já apareceu outra granada. Gente, o drone ainda não ativou. Eu querendo ver o drone e o drone não ativando, né? Mas eu tô achando o metralhador bem mais interessante que a pistola. Isso eu posso dizer. A área segura. Drone de Escudo, Granada de Choque... Granada de Plasma... Víbora, Submetralhadora... A mesma coisa que eu tenho. Hum, não tá me parecendo muito interessante esse drone. Então vamos pegar a Granada de Plasma... Mais um Longo Cooldown... Aqui deve ter inimigos, não? Não Nós tem uma caixa Teia elétrica Gadget hum. Vamos testar? Vamos brincar, vamos testar Gente, uma coisa que eu comento, posso comentar assim É um jogo Rogue Light Em que eu tenho quatro slots de equipamento 5 se eu contar o escudo. Parece tão pouco. Entendi. Só isso por hora. Gostaria de ter, eu não tem uma segunda arma, tenho melee, os carros explodem, alguns no caso né. Não deu drop aqui, eu acho que o drop foi do inimigo. Beleza, cidade 1. Um. Ah ok, ficou mais interessante. Ponto de vida como armadura. Mudança de face. Hum. Ainda não enfrentei nenhum inimigo forte, então vou pegar uma arma com um... melhoria que dá uma vantagem. Já ficou mais interessante com esses implantes Inimigos a caminho Uou! Onde é que tá o inimigo? Não tinha um inimigo ali pra cima, não? Não, não é inimigo, pra cima Foi Isso daqui é o que? Arma de raio distância. Não gostei. Morri. Não sei o quanto é pouca vida. Reatomizar. Vamos de novo. Provavelmente eu devo começar da cidade um, né? Vida. Hum. A gente já percebe facilmente que todo esse jogo vai ser basicamente fazer, conseguir chegar o mais longe que puder e aí uhum. Não, mas. Opa! Um tutorial de arsenal! Opa! Arma de raio distância, espingarda, ah, só que não tá liberado, para eu pegar aqui. Bom, ok. Vamos lá. João de Escudo. Vamos lá, isso. Esse cara também usa pistola. Torreta automática. Não tem nenhuma outra arma aqui, não, não tem. Então vamos lá. Amigos a caminho, usar o escudo ajuda, né? E a esquiva. agora esses o que quer comentar esses drones tem um excelente de... um excelente de deslocamento A torreta tem um alcance bem limitado. Isso eu posso comentar. Vamos lá. Isso. Ah tá. Interface de armas, chance de crítico, beleza. E que esse aqui? Tá, não. Eu não estou achando os gadgets muito úteis, na verdade, por hora Porque a torreta ela tem um alcance muito curto Não estou vendo ela como muito útil por hora no cenário vocês estão percebendo que eles são curtinhos Ao menos nesse primeiro momento Que ajuda as pessoas a se acostumarem 10 inimigos usando apenas ataque corpo a corpo Beleza Ué, como é que usa corpo a corpo mesmo? Que perfeito. Faltam três boia. E aí vem modificador de arma, tá? niche. Ok, é mais interessante em termos de recompensa, mas não não é tão assim interessante. Ah. Ok, a pistola que a gente consegue no cenário, ela pelo menos vem com um modificador extra, ela não é simplesmente mais uma pistola. Braços. Ar. Estou aumentando em 75%, vamos lá. Jogos de FPS geralmente não são... É, FPS esse daqui não é né, mas... Mas jogos de ação assim geralmente não tem muito em termos de... ok, os cenários agora estão ficando mais complexos, só a adição desse terceiro andar eu já achei muito interessante. Ah, e óbvio que tem uma torreta. Isso foi um pouco decepcionante, mas tudo bem. Não dá para pensar que ia ter um lança-chamas ali, uma bazuca algo do tipo, né? Se acostumar com os controles faz diferença. E aqui tem pistola. Ok, a granada é mais interessante, mas tem que ainda conseguir mirar ela corretamente. né? Tudo de energia, eu acho que tá já era. Não, au. Bom, os hum, coisinhas azuis são energia. Já tô quase na saída, ou eu posso tentar a sorte? Víbora inimigos a caminho, provavelmente não vou sobreviver esse daqui de novo, tá? uma o bom é que eu posso eu posso recarregar a munição com o escudo ativado. E eles, aparentemente, só, tá, só vai gastar energia? É só gasta energia se os inimigos atingirem ele. Só que o tempo de... de... O tempo em que eu não posso atirar e que, que é o tempo até os inimigos tempo até tirar o escudo e ficar é um tempo que eu fico particularmente vulnerável né bem fraquinho aqui Au! bloqueio um levei o outro vamos de novo eu não sei se eu sou. eu estou muito ruim ou se o jogo tá particularmente difícil. Bom, ele vai dando dicas ali. Tá. Mais espaço de melhoria. Uma vez por rodada ao morrer emite uma onda de choque... Tá, gostei. Víbora... Abata... Ah, tem que abater inimigos pra, com as armas para desbloquear elas, faz sentido. Claro que pra conseguir abater inimigos também tem que vir arma né, que outra vez não veio, ou veio alguma coisa que não era víbora. Três abates... área segura Vamos lá, vou brincar contra a área um pouquinho Não tá tão ruim essa espingarda, eu tava... E ela tem um bom alcance também Claro que como toda espingarda, ela tem esse scatter que... É bom também aprender a se mover nesse jogo. Emissor de fusão. Vamos ver como é que é esse emissor de fusão. E aqui temos o que? Provavelmente a... pata desce. Estou com uma arma de espingarda para combater, para bater inimigos longe. É fogo. Faltam mais cinco abates três abates. falta um abate Foi Kit médico grande Tô precisando Mas basicamente tornou irrelevante o que eu fiz porque eu não recebi um bônus propriamente Claro que se eu tivesse feito com menos perda de vida teria sido muito mais útil vai recebendo nanites, pelo menos. Implante de retina... não... Beleza. Conseguir passar dessa segunda cidade vai ser um grande sucesso. Não tem aqui. A maior é só no primeiro mapa. A saída da primeira área no caso Se eu recupero aquela armadura dando dano. Área segura. Perfeito. E quando a área fica segura, a gente pode a agressora. Até que eu liberei a devastadora, vamos. Uou! Eu tô com a pior combinação possível, né? Pior combinação possível Mas consegui Kit médico grande para variar Estou com a pior combinação. Só com a pior combinação possível, mano, que precisa carregar. Melhor ali ter terceiro espingarda. Tem aqui a caixinha? Não tem a caixinha, ou seja, lugares aleatórios, que também é normal, né? A gente explora essas coisas só para descobrir também. Nossa, essa torreta de foi muito... Ah, vamos lá, vamos resolver isso do jeito bruto. Não entendi direito como essa arma funciona para dar o tiro. Ela tem um alcance muito bom, isso é inegável. Não morri. Ah, não, não é que eu morri, sim. Mas. Ativou o poderzinho que eu escolhi. Beleza. Tô saindo aqui dessa segunda área. Excelente. Ali a torreta. E aqui temos provavelmente nada de arma novas, né? Pistola. Mais dois nanites. Ou seja, quanto mais sobe, melhor. Vamos lá, inimigos novos, provavelmente. A mira dessa arma que não voltar pra espingar que eu tô morrer na próxima área. Não vou nem tentar esse ali porque eu tô me dando tão mal nesses negócios que tá, tá sendo mais vergonhoso. E ali tem caixinha de coleta. Mas é. kit médico pequeno. Ok. Olha, os cenários estão ficando variados no sentido pertido também. Caraca, eu não tinha visto o sniper ali à esquerda. Mas conforme vai ficando o personagem mais forte.. Vai. vai melhorando a vida. A... Se tiros de franco-atiradores atravessam seu peito, tá, mas isso foi só porque eu morri por um franco-atirador de novo. Control... Ah! Control mostra tudo mais, todos os níveis que tem ali. Interessante. 10% de armadura adicional. Eu gostaria de ver mais armas, confesso. Devastadora espingarda que vem aqui também sem habilidades. Mas tá tranquilo. Então, percebam que a diferença que faz só a arma ser diferente. começar com uma arma diferente já faz muito começar com uma arma diferente começar com uma arma diferente já faz uma diferença suficiente para não perder vida aqui no começo matar os inimigos é mais rápido né mas isso já vai ajudando a ficar com vida para errar futuramente jatos de salto e O que, que é que isso? Devastadora, Spingarda... Vamos lá. Eu não fico surpreso que nesse primeiro momento os cenários sejam pouco variados. Eu vou ficar incomodado se futuramente os cenários não forem ter tanta variação no futuro do jogo, né, conforme vai avançando, os cenários não forem tendo variação, aí isso vai me incomodar. Mas por hora, não, não é algo que realmente me incomode. duplo, área segura vamos tentar fazer isso sem morrer faça abate pelo múltiplo de 5 inimigos só que pra fazer abate múltiplo os inimigos tem que estar próximos vamos lá mais um foi, esse foi fácil considerando que eu tava com uma Vou ah, pegar uma Nite, quase um levei dano, eu não precisei levar ali. Esse é interessante ficou mais interessante. Se apertar o M não vai pro mapa, não vai pro mapa. Tem alguma coisa aqui desse lado? Acho que não. Nada. O multiplayer desse jogo deve ser cooperativo, né? não vejo esse jogo sendo muito micro-lançador de mísseis... Transfusor... Ah, adorei isso daqui. Isso daqui significa que eu posso ficar parado e eu vou causando dano passivamente. E o micro-lançador de mísseis está aqui na minha esquerda. O ombro, no caso. São os mísseis. <risos> eu só tenho que lembrar de recarregar quando eu estou com escudo, aí me ajuda mais. Pegando a manha do jogo, não é tão difícil quanto eu faço parecer morrendo 50 vezes. Uh... Também não vou dizer que o jogo é super fácil Que não tem sua dificuldade Até porque jogo sem dificuldade O pessoal vai dizer Tá, mas qual é, qual é a graça, né? Qual é a graça? Não quero jogar pra não ter alguma dificuldade Abata 10 inimigos É Só é conveniente A questão de Ah, eu tô numa arena super pequena Estou uma arena super pequena e tem que abater inimigos à distância. Então. Os oh, mísseis é bom aqui devastadora. Hum, cada acerto restaura 5% de energia. Isso daqui é instalável no martelo. O que significa que se eu usar o melee eu restauro energia. Então vamos lá. Beleza. O radar os inimigos aparecem. Olhar o radar para tá ver onde os inimigos vão aparecer. Vingarda é horrível para acertar inimigos a distância. Por isso que Sniper é ruim. E é por isso que eu sinto falta de um fuzil de assalto nesse jogo, ao menos por enquanto. Não estou dizendo que as armas aqui são ruins, eu só sinto falta de minha arma favorita, que são fuzis. Os, grandes, os militares, os exércitos não usam essa arma só de bonito não. Ela... Ela é realmente boa por isso. Micro lançador de mísseis, mais um projeto por nível. Perfeito. Porque não adianta eu ficar dizendo não, porque só o lançador de mísseis vai dar dano. 6 ah, mísseis. Velocidade de carga. Ok, basicamente estou fazendo melhoria no que eu tenho anteriormente. O escudo tem limite, claro que. E, assim, vocês não estão querendo ficar vendo eu ficar segurando o escudo e os mísseis dando dano, né? Então tem que considerar isso. Caraca. Gente, nem eu esperava isso. Eu vi lá embaixo, na próxima da entrada, duas caixas. Inimigos a caminho. Aqui em cima tá parecendo melhor de estar, mas eu também fico mais exposto. Apesar de os inimigos estarem me acertando menos, aparentemente. Abate duplo, tem mais um inimigo lá, próximo da entrada, ao menos segundo radar Ah, subiu hum. Nossa, é do tipo assim, só segurar o escudo, que é o último também né, o último o último dá para se prevalecer. Uh, mais 1% por nível. E o provável. Phalanx. Fuzil de assalto. Ó. Vamos lá. Uma arma nova. Então eu vou terminar o vídeo com pelo menos uma coisa interessante para mostrar para vocês. Aí aparece do tipo uma espingarda super lendário. pego a espingarda e esqueço o fuzil de assalto, né? Vamos lá. Aí vem alguma coisa que eu não consigo fazer enquanto estiver no ar. Ó. Ali. Eu? Então, fuzil de assalto é, outra, é outro tipo de coisa. Impostor, eu vou pegar o kit, porque aí eu garanto um pouco mais de jogo, não, não vou simplesmente morrer e terminar o vídeo, né, vou realmente tentar seguir. Eletro, gente, eu tô sem o acessório, eu tinha me esquecido completamente disso. do sniper. Olha só, eu disse, fuzil de assalto é outro nível. Tá, não mata esses caras em um tiro, mas Apre o fato, o simples fato de eu conseguir mirar nos snipers já ajuda muito. Opa, teve algum que eu não vi inimigos a caminho, gente. Quanto míssil. Olha só! Ainda mais da metade do HP. Muito melhor. A arma faz diferença nesse jogo. Não só nesse jogo, né? Assim... Agora eu tenho outra espingarda... Arma de raia distância... Teia elétrica. E aqui eu tenho... Que é um gadget que eu ainda não usei. Ó. Cidade 3 concluída. Vida ficando quase cheia. contro Detalhes. Olha só. 18 mísseis. A cada 30 segundos. Eu fico imaginando. Ou assim. Isso daqui serve também. Pra vocês ficarem imaginando. O quanto. De inimigo não deve ficar no cenário. Imagina. 18 mísseis. Então, vamos lá. Provavelmente não. Né? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. É, tá fechando já quase uma hora. Tem inimigo novo ali, tia. Ah. Ó, isso é outra coisa que eu achei legal do jogo é que ele introduz os novos inimigos. Numa rodada mais simples E depois coloca ele com os outros inimigos Então primeiramente Você vê assim, ah, só uma mecânica nova Eu acho que agora veio mais de uma Veio suicidas Não, veio armaduras Tá, é Tá, tá Vamos lá O sniper tá. Eu não vou competir com o sniper pra ver quem dá o tiro mais forte. Mas não preciso nem comentar, né? Que só a arma já me tá. já tá favorecendo bastante. que eu ainda não cometa alguns erros muito toscos, como simplesmente parar de segurar o escudo quando está com um inimigo me atirando, atirando em mim, né? Ou então ficar errando todos os tiros indiscriminadamente. E como vocês viram, fiquei sem energia, os mísseis acabaram de se mostrar não tão úteis pelo simples fato de irem na parede lá Meu Deus, Não não? Ah, tem bastante coisa para destruir, tem bem mais do que eu imaginei que teria Viu? Uou! Uma coisinha daquele tamanho, não imaginei que fosse uma explosão tão grande É... Tem uma outra coisa que eu não aproveitei direito aqui na demonstração em termos de demonstração, ela tá. Como é que é? Aqui vem uma batalha contra o chefe. Claramente aqui vem batalha contra o chefe. O que significa que aqui provavelmente ela encerra. uou, dois chefes. Era só o que me faltava, um do chefe matar o outro, né? Espada de energia. Au! É... Não... Não tinha como dar muito certo, mas provavelmente a demonstração terminaria... Aqui... O fato de eu ter conseguido um fuzil de assalto já me ajuda, porque provavelmente agora... Eu vou ter ele liberado o meu arsenal para poder começar usando Que me ajuda Droid iria buscar Tá É, ele deu... As dicas dele não foram exatamente uma grande... É, algo que eu não tinha pensado Bom galera, terminando por aqui, em princípio... Ah, uh, eu não matei... Nossa, tem cacau tem que matar 200 inimigos. O ah, que me sugere uma coisa: bata 150 inimigos para desbloquear. Eu acho que o jogo reconhece essa arma como melhor que é a espingarda, e que é a submetralhadora. Para ter colocado com uma quantidade bem maior de inimigos para serem. Mortos. O que me faz pensar o que, que a gente vai ver nas armas que são bem mais difíceis de liberar nesse jogo. Já fiquei até bem interessado nisso, inclusive. Gente, eu matei 59 inimigos, para matar 200. E vocês viram a dificuldade que eu tive para conseguir um fuzil de assalto. É, o desafio faz parte do jogo, não vou negar. Mas, caraca, é aquela coisa que tu fica pensando assim. Meio que ofendeu, meio que... Ofendeu não, meio que olhou assim, gente, essa arma tem que ser bem boa, e ela é equivalente aqui, é uma submetralhadora melhorada, né? Bom, vou encerrando o vídeo por aqui, gostei do jogo, não é muito mexido então vocês não vão me ver muito jogando isso daqui, principalmente se eu estiver sozinho. Como tem multiplayer, se vocês forem jogar multiplayer, provavelmente será muito melhor. E aí, vocês podem hospedar com apenas amigos, e vocês vão poder se divertir bem mais, trabalho de equipe, que vai valorizar também. Como vocês podem ver, o personagem que vocês criam no multiplayer não é o mesmo que vocês criam no single player. Tá? Então, até mais.